Olá, eu sou a Maria do blog Love com Maria e bem-vindos ao vlogmas de 2018. E hoje vou-vos ensinar como é que vocês podem fazer este efeito nas vossas fotos e criar fotos assim, deste género. Por isso, se vocês estiverem interessados, é só continuar a assistir tipo e espero que gostem. Ok, a primeira coisa que vocês vão precisar é de um tripé, porque nós vamos ter que tirar fotos, exatamente no mesmo sítio. Se vocês não têm nenhum tripé, não se preocupem que eu já fiz três vídeos diferentes onde vos ensino a fazer tripés com coisas que vocês têm em casa, por isso é só clicar aqui se quiserem ver. A segunda coisa que vocês vão precisar é de uma câmera fotográfica, vocês podem usar uma câmera reflex, uma câmera compacta ou até mesmo o vosso telemóvel. A terceira coisa que vocês vão precisar é de um objeto. Vocês podem usar um objeto como esta moldura, vocês podem usar um pedaço de papel, o que vocês quiserem e isso vou deixar completamente ao vosso critério. Para tirar essa foto é bastante simples, vocês precisam de primeiro tirar uma foto ao fundo e depois só precisam de voltar novamente e tirar uma foto com vocês e o vosso objeto. Pois a magia vai acontecer na parte de edição, por isso vamos agora para lá. Eu vou utilizar primeiro o Photoshop e depois o Pixar no meu telemóvel. Se vocês não tiverem Photoshop não se preocupem porque existe um que é completamente grátis, mas se vocês precisarem de uma coisa mais leve, vocês têm alguns tipos de Photoshop gratuitos na internet online, o que é incrível. E vocês têm o Pi e o Pixelar e eu posso deixar os links na descrição para vocês verem. Este tipo de edição que eu vou fazer é bastante simples e vocês só vão precisar usar as camadas e usar uma borracha por isso o que eu fizer aqui no Photoshop vocês podem passar para outro editor e vai ser exatamente a mesma coisa por isso vamos então abrir a nossa foto de fundo em que só está o fundo no nosso editor de imagem e vamos arrastar a foto em que nós aparecemos para cima dessa camada inicial que contém a foto do fundo. Com esta última camada que colocamos selecionada, vamos clicar no borracha e vamos retirar o interior do nosso objeto. E como vocês vão reparar, a nossa imagem do fundo está a começar a aparecer. E é tão simples quanto isso, eu depois vamos vos mostrar formas de vocês poderem personalizar mais, mas agora vamos mostrar primeiro como é que se faz no Pixar. Vamos então ao botão mais, vamos clicar uh, na nossa foto, e vamos carregar no botão Draw, e carregar novamente no Draw, vamos carregar no último botão, que é o botão das camadas, e vamos carregar no botão mais, e vamos carregar em Photo Layer, na Photo Layer vamos escolher a foto em que estamos nós, com o nosso objeto, e vamos carregar no visto para ir para lá, como vocês estão a ver, ele cria a imagem com a dimensão correta, e agora basta só ir à borracha, e começar a apagar como nós fizemos anteriormente no Photoshop, a parte que nós queremos retirar do objeto. E também é tão simples quanto isso. Se vocês tiverem uma caneta de telemóvel, usem-na, que vai ajudar imenso a apagar tudo que vocês precisam no vosso objeto. Se vocês quiserem dar um ar diferente às vossas fotos e não colocar apenas só o vazio, o que vocês podem fazer é adicionar overlays. Esses overlays vocês podem encontrar no meu blog, como vocês já sabem, e vou-vos mostrar aqui algumas formas de vocês poderem dar um toque a estas vossas fotos, colocar umas flores a sair, colocarem um fumo colorido a sair. Eu tenho a certeza que vocês vão ser o mais criativos possíveis. Se vocês quiserem que eu vos ensine como fazer esse efeito, mas em vídeo, digam nos comentários para eu adicionar esse vídeo ao vlog, Mas E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever deixar um gosto. Se vocês tiverem ideias para vídeos, digam-me que vai-me ajudar imenso. E é isso, Vemos no próximo vídeo.